Gostam de desafiar a si mesmos? Então venham experimentar a licenciatura de animação sociocultural. Todos os dias é um novo desafio, tanto a nível de expressões dramáticas como plásticas. Gostam de trabalhar com diferentes públicos? A animação sociocultural é sem dúvida a tua melhor opção. A cidade da Guarda, a cidade dos 5 Fs, uma cidade maravilhosa e bastante acessível para os estudantes, com uma vida noturna bastante agitada. O Instituto Politécnico da Guarda é o teu melhor instituto.